É, tropa, o capitão Parmito chegou e nós estamos muito empolgados porque o que ele pode fazer fora da presidência, na minha humilde opinião, é muito mais do que ele podia fazer na presidência. Nós vimos a importância que é ter deputados, senadores do nosso lado, o que é a base política de 5.500 prefeituras no nosso país e ele tem muito trabalho para fazer aqui. Mas antes, chequem a nossa vaquinha no Pix Para salvarmos o canal das garras do Girino Dória Certo? Muito obrigado por todo o seu apoio E vamos lá, eu quero mostrar para vocês todas as imagens Que eu encontrei na internet Certo? Todas aqui postadas por tias do Zap Nada de mídia podre falando sobre, não é mesmo? Apesar de ele estar em todos os sites temos muitas imagens o aqui recebendo ele no avião. Imagina, tu chegar lá e no teu avião tá o Bolsonaro, cara. Que doideira. Aqui tem mais algumas imagens dessa cena. Uh, o Lula resolveu ficar em casa hoje. O transporte de líquido em gel spray. Todo mundo no avião gosta do Bolsonaro. Que curioso, não é mesmo? Que porcentagem rara. Aqui. O Eduardo Bolsonaro também foi tentar ver, vê... foi tentar ver o pai, porque ele também foi impedido, assim como muitas pessoas foram, não conseguiu chegar a ver o próprio pai, mas apareceu Ohio! lá. Go o <-tanieco> o <scius> já cadê o seu pai, Eduardo? Cadê seu pai, Eduardo? Cadê seu pai, Eduardo? Aqui a gente descobre o porquê. Na esquerda, a esquerda, maldita tenta de todas as formas bloquear e prejudicar os apoiadores de Bolsonaro. Estamos agora indo para o partido PL aguardar o presidente. Então a maioria das pessoas foi no partido do PL porque não conseguiu chegar até o aeroporto. Bom dia, Brasil. Cabo Luciano, Estou aqui em Brasília, próximo do aeroporto. Impedido de acessar o aeroporto. A organização hum. que nós tínhamos programado lá para a motocicleta foi bloqueada. Ninguém passa, moto não passa, carros personalizados não passam. É, né? É, né? Mas tudo bem, tudo bem. Então vamos à luta. Vamos agora pro PL, aguardar o presidente lá e de lá tentar fazer uma motocicleta pra ele, ok? Então, pra quem não sabe aí, bota no, no Google aí, PL Brasília. Estamos indo pra lá. Força aí, teve mais do que isso, certo? Aqui, a recepção do aeroporto. Se eu cantar isso aqui, eu vou ter preso, né? Eu vou ter preso. Essas as pessoas conseguiram chegar. Tem velho. É isso. Vão ter que prender todo mundo pelo jeito, não é mesmo? Tá? Aqui é a UOL Notícia. E a UOL revoltada. Apesar de proibição. Bolsonaristas lotam saguão de aeroporto em Brasília. <risos> ah, vou ter que proibir muito mais do que isso, não é mesmo? Essas são só as pessoas que conseguiram chegar, o que falar, não é mesmo? Aqui o Bolsonaro. Aqui, né, o direitos direito autorado me ferrar que eu tirei aqui, mas tá todo mundo gritando mito, mito, mito, mito motores quer? aqui outra cena ah. todo mundo esperando ele, cara mas que curioso, não é mesmo? que, que presidente impopular ai meu Deus, aquele de volta moço com a michelle já hum, esse casal vai aprontar bastante, hein? seguranças doidos ali, né? caso aconteça alguma coisa, não é mesmo? Mais uma cena. Lula, na prisão. lula na prisão. Lula, na prisão. Lula, na prisão. Lula, Ai meu Deus, você faça a vida do ladrão, cara, tá? Vendo? Aqui parece que ele chegou no PL. É importante mostrar que o primeiro lugar que ele foi foi pro PL, certo? Oh! trabalho para fazer aqui fora, gente. Muita gente. <risos> Esquerda nesse momento tá como, hein? Em choque. Aqui escreveu, não tem cadeia para todos. Tirar a musiquinha, né? Se não, direitos autorais aí. O que é isso, cara? Todo mundo, mano. Onde é isso daqui? Não parece ser Brasília. Mas enfim, tá lotado. Brasil lotado. Aqui acho que ele tava indo pro PL. Vou mostrar as cenas pra vocês. Brasília parou, cara ninguém aguenta, meu Deus vamos lá aqui foi o próprio Hélio Lopes que colocou ah, já estamos na sede do PL onde Bolsonaro tinha seu primeiro compromisso oficial o povo morrendo de saudade não se conteve veio ver o melhor presidente que esse país já teve ah, sem, sem música autoral ah, o povo tá todo lá, cara e aí, do terrorista? do terrorista de verde e amarelo pra aprontar essa turma? Ah, não dá não, cara. Que mais aqui? Hum. Aqui, o medo da esquerda com a chegada de Bolsonaro está visível. A CNN informa que apoiadores que estavam em um ônibus foram impedidos de chegar ao aeroporto. Não adianta imp tentar impedir. O nosso coração, 60 milhões, é verde e amarelo. Aí, ó, mais uns tentaram impedir. A própria CNN falando... Mas não dá, né? Foi bloqueado pela polícia militar e não pôde acessar a região do aeroporto, porque provavelmente estava trazendo alguns dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro para que eles pudessem participar. Tentaram a todo custo esvaziar. Participar desta, desta chegada aqui do ex-presidente deste retorno, depois de exatos três meses nos Estados Unidos. Não deu muito certo, não é mesmo? O povo foi pro PL. Aqui o Bolsonaro. Mídia toda tendo que noticiar, cara Mídia podre tá em choque O que o Bolsonaro aparecendo na janela do PL Olha na janelinha artista pop nesse mundo que faça isso, cara. Eu tenho aqui uma imagem mais do... me tirou umas fotos. Aí ele, na janelinha do PL. Ih, <risos> uh, rapaz. Mito, Mito, Mito, Mito, Mito. A tia louca. Mita, Mita, Parmita. <risos> que mais você tá vendo ele chegando no PL. Uma palhinha? Então, engordou um pouquinho. Mas... Diz que até engordou um pouquinho. <risos> Descansa, Bolsonaro. Pode engordar. Eu tenho uma visão nosso país é aprendizado, é o um acompanhamento que acontece aqui. É o se de vocês. É, eu lembro lá atrás, quem é mais velho lembra disso, né, quando alguém criticava o parlamento, por isso que dizia, espere o próximo. Dessa vez, o próximo foi, melhorou muito. Uhum. O parlamento estava medidas, pela forma de se comportar, de agir lá dentro, fazendo realmente o que tem que ser feito, mostrando, né, Das marcadas. além de outros colegas nossos de vários outros partidos vai crescer muito mais Temos a maioria dentro do congresso e nós queremos o melhor para o nosso país e hoje em dia a bola está com vocês Brasil tenho certeza que vocês conduzirão o Brasil para o futuro seguro é um orgulho muito grande que eu recordo vou aqui como um presidente aqui no PL vou aqui conversar, o nosso chefe aqui, ó, é o Valdemar tá? é o Valdemar, que é o presidente que é o presidente do partido que tem uma tremenda responsabilidade também é, está à frente, né, para que nós não é não o PL fazer mil prefeituras juntamente com o PP entre outros partidos colaborar para a gente faça aí 60% das prefeituras pelo Brasil 30% das prefeituras, tem noção de quantas são? 3 mil é nosso, é, seguir esse Estado norte-americano, muita coisa que de bom que tem lá, a grande maioria das ações são benéficas, lá é o Estado brasileiro que deu certo. Tudo lá é aquilo que nós queremos implementar aqui também. A liberdade de expressão, é, a propriedade privada, é a questão da criminalidade, é o legítimo direito à defesa, o que é mais importante? É liberdade. De poder trabalhar, se expressar e tocar a vida Está difícil, né? Queremos calar todo custo Estão colocando nosso dinheiro no YouTube O do Estado grande é o povo com a sua liberdade E não o Estado que incha para quiser fazer o crescer Não dá certo então Nós temos muita experiência, vocês sabem disso Talvez nem para tocar nesse assunto Mas nós queremos que realmente o nosso parlamento Produza felicidade para a nossa população. tenho certeza? Ninguém tem o que nós temos pelo mundo todo. E vocês podem fazer uma análise tocante a isso. Falta pouco para nós aqui sermos felizes. Agora pouco conversei aqui com os dois ministros da, da da Educação sobre QI, né? E os números assustadores no Brasil. Vamos começar a trabalhar em cima disso, porque temos como fazer isso daí. Porque o um país onde a juventude não se desenvolve, não pode em prática não faz evoluir aquilo que ela perde de bom, o futuro do Brasil está fadado ao fracasso. Lá nos Estados Unidos, encerrando, tive dois economias, o primeiro dia, foi 30 dias que eu fui obrigado a sair que eram mais de 500 pessoas por dia conversando conosco, perder atenção a todo mundo. Dizer a vocês que lá fora o pessoal quer o melhor para o nosso país também. Nós todos aqui deixamos uma marca no nosso país. A marca aí da nossa bandeira verde e amarela, é discutir política com o maiúsculo, é o conhecimento por parte do povo de como funciona cada poder, é a responsabilidade do voto, entre outras coisas. O Brasil, se Deus quiser, não é que tem tudo não. Vai dar certo! Acaba aqui. E é isso, tropa. Eu tenho realmente muita esperança de que ele pode fazer muito mais aqui do lado de fora do que ele pôde fazer na presidência com o Congresso todo contra ele. Então, muita sorte para todos nós. Apoie o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau.